Essa aqui que eu fiquei bravo né, que ele não veio, vamos ver quem me jogou essa aqui, essa aqui que eu fiquei, caralho, essa aqui, essa... essa aqui foi a que eu falei, filha da mãe Quem acha que tem caroço nesse Angu aí? Vamos ver o Rocão, como ele tava? Vamos ver o Rocão, eu já peguei minha pipoca aqui Tudo de boa por enquanto Eu quero colocar ele de TR, mano Na real mesmo, eu não quero nem ver o CT CT eu achei que foi de boa Não vi nada no CT Eu quero ver o menino de TR TR o bicho tava tenso Olha o pistoleiro! De boa, essa daqui ainda. Tô de boa ainda. Nada demais. Tá safe ainda. Tá safe ainda. Ó, ZH. Fala pra vocês. Tá safe ainda. Tem alguém mandando mensagem, o barulho é aqui, galera. Pode ter sido uma boa abertura. Vou deixar o benefício da dúvida. Então, por enquanto, tá safe ainda. Tá de boa, por enquanto. Tá de boa. Agora o cara fez barulho. Tá de boa aí do Rockzão, hein, mano. Por enquanto tá de boa. Um, ó, agora já não teve a abertura do outro um round, né? Granito. Tá aí o Rock. Olha é o Smoke do Bolts. O Rock tem outra versão do Smoke do Bolts. Falei pra vocês, essa smoke é bem bastante conhecida já. Bem antiga. Uai. Tá limpo. Por enquanto o Rock tá limpo. Será que o Rock tava só telando? Ou será que o Rock tava fazendo nada? Toma. nossa colada já. Acho que eu chorei pro Rock, por enquanto. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Se o Rock tava de boa, mano. Cepar o Rock tava de boa. Por enquanto, não, por enquanto aqui eu não, não, não baniria o, o suspeito. E vocês. Como é que tá aí já? Eu vou ter que assinar. Vou assistir o resto aqui, mas pode ser mesmo. O pezinho é aqui, ó. Aqui é o pezinho que deu, subo na cabeça do cara e já mato os caras, entendeu? Tava comentando aqui agora. Mato. Sem evidências por enquanto. Tá precisando fazer a mole com o jump troll do verdadeiro, no campanário. Agora é o clutch dele, hein? Mandou bem. Aí, ó, puxou a Swook em cima da hora. Ele não tá de wall wow, esse cara, mano. Eu acho que ele não tá de wall. Wow. Não tá. Ele não tá de wall. Wow. Vou ter que me curvar. As habilidades do Rock MF, mano Onde ele tava? Mandou bem Aí, foi nós dois, base Ficou fácil pra ele É, mano, Rock MF Mandou mesmo, velho Por enquanto, clean Clean. Você vê nas perspectivas dele, foi um round fácil de ganhar isso aqui também. Depois de ter uma plantada, né? Escutou o barulho dos dois. Banana é só granada. no MM. Meu Deus do céu. Lá vai o Rock. É, mano. Eu tô chegando a conclusão. Ó, que o Rock tá clean. Se fosse pra taxitar tá nós já teríamos visto, velho. Tô aqui só por desencaro de consciência agora, mas o molecão tá clean mesmo. Cara, não é porque ele vai abrir um pixel outro certo, que ele é cheater, entendeu? Eu, eu, não, eu não acho assim. Não é um pixel outro certo, que quer dizer que ele é cheater. Bela bala do, do sauro em cima do verdadeiro. Pela bala. Ó, a abertura foi similar à outra que ele já fez no outro round, né? Dessa vez o cara tava mais avançado. Ele realmente abre aquele pixel daquela madeira. Não é sempre que ele faz, obviamente, como a gente deu pra ver, mas fez muitas vezes. Que ele tá ouvindo todo mundo, a cavalaria vindo também. Acabou o smoke nip, não veio ninguém. Tranquilo, ó. Olhou o nip ainda algumas vezes. Tranquilo. O molecão jogou bem. Vamos ter que assinar o perfil do Rock MF, mano. Rock MF. There will played my friend. Had some suspicions, but looks like you are playing well. No indication of any. Clocking laying down smoke. Shitting situation to be honest. Play very well. Essa aqui que eu fiquei bravo, né? Que ele não veio. Vamos ver quem me jogou essa aqui. Essa aqui que eu fiquei, caralho. Essa aqui essa Essa aqui foi a que eu falei, filha da mãe. Mas na real eu jogou bem mesmo. Vamos ver aqui, ó. ele marcou meu falso, daí foi foi aquele cara que eu vi que eu tava dando lá pela... Ah, ele tá mais safe aqui agora um pouco. Ponta da arma apareceu ainda? Tem essa? Vamos ver agora. Vamos ver. Mais essa ainda. E sabe o que foi engraçado? Como é que são as coisas, né? Sabe esse barulhinho que eu escutei? Porque quando eu tava jogando, eu falei, puta que pariu, o cara veio agora ainda. Agora que eu tirei o zoom. E na real foi porque ele tava fazendo uma flashzinha ali, ele acabou fazendo um barulho, tá ligado? Aí agora ele viu o ponto da WP e já meteu bala. Legit, mano. Legit o jogo do Rock. Legit, legit. Como é que eu faço pra assinar o perfil dele? Ele mereceu. As minhas suspeitas estavam equivocadas. Legit, legit, mano. Well played, my friend. Well played.